Principais características do Enetipo é 7. Sua atenção se volta para ideias, planos, opções e projetos interessantes, agradáveis e fascinantes. As interligações e inter-relações entre diversas áreas de informação e de conhecimento, as coisas que ele deseja. Portanto, ele direciona sua energia para gozar e curtir a vida ao máximo estar sempre animado e ter muitas opções entre as quais escolher uma imaginação ativa, fazer com que os outros gostem dele, charmoso, natural, ocupar e manter uma posição privilegiada. e Portanto, ele faz todo o possível para evitar frustrações, limitações e situações de sujeição, situações ou sentimentos dolorosos e o tédio. Seus pontos fortes são é brincalhão, é inventível, é agradável e para cima. É otimista e tem muita energia. Adora a vida, é visionário, tem entusiasmo, é prestativo e é imaginativo.